Jovem Herói, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você tá no Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. E eu sou Jonathan Maia. E nesse vídeo a gente vai fazer... Ficar com o coração apertado, porque Arrow tá indo pra última temporada. A gente nunca mais vai ver o Stephen Amell interpretando o Arqueiro Verde. E por isso, a gente tem que fazer esse vídeo especial até pra dar um adeus pra série. E ficar com muito com o coração na mão. Por conta disso, eu decidi reunir algumas das piores flechas que eu encontrei nos quadrinhos do Aqueiro Verde e trazer pra vocês, porque no passado a galera não tinha muita ideia pra criar flecha e acabava criando qualquer coisa. E nessa lista vocês vão ver que é qualquer coisa mesmo, sem nenhum sentido, que não... Não tem a menor lógica do Arqueiro Verde utilizar essas flechas em sua aljava. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai parar de falar que só o Batman é o rei do preparo, porque o Aqueiro Verde o colocou no chinelo. Dito isso, vamos logo pro vídeo, começando com a nossa primeiríssima flecha, a flecha Gato Falso. Sim, você não entendeu errado. O Arqueiro Verde pensa tanto à frente que ele criou uma flecha que era um gato falso. E essa flecha não tinha o menor sentido. Na verdade, ela foi criada porque um policial tinha medo de gatos, e assim o Oliver Queen tentou ajudar esse policial. E qual foi a melhor forma que ele arruma para fazer isso? Fazer um gato falso em forma de flecha. E assim, soltar ele em cima do policial. E aí o cara teve que conviver com seus medos, com a sua maior fobia, e acabou passando, passou esse trauma. E no final, a Christian Long, ao invés do policial ficar muito bolado com o Arqueiro Verde por ele ter feito isso, ele simplesmente deixa pra lá e até agradece ao herói. Mas o Arqueiro Verde não me engana. Eu sei qual é a verdadeira motivação dessa flecha. Prender a mulher gato. <risos> Cara, isso ficou muito da hora. Eu sei que foi muito engraçado, mas vamos direto para a nossa próxima flecha, porque acredite, o Arqueiro Verde tem muitas e muitas flechas bizarras como, por exemplo, a flecha Chocalho de Bebê. Na história, essa flecha surgiu da forma mais inusitada que você possa imaginar. O Arqueiro Verde criou um acampamento para jovens garotos. E assim, eles começaram a sugerir algumas flechas. E alguns deles sugeriram umas flechas muito interessantes. Mas nesse vídeo eu quero trazer, com certeza, a melhor sugestão de todas de uma flecha. A flecha Chocalho de Bebê. E essa flecha funcionava da seguinte forma. Quando o Arqueiro Verde precisasse ajudar uma criança, ele simplesmente pegaria a sua flecha e soltaria um chocalho em sua direção. E assim, ela ficaria muito mais calma e o dia estaria salvo. Nossa próxima flecha, essa é a mais perigosa da nossa lista. E, sinceramente, ela é muito interessante. Ela pode ser usada para derrotar alguns dos maiores heróis da DC Comics com apenas um golpe. Segura aí, Frank Miller, se você achou que uma flecha de Kryptonita era a melhor coisa que você podia usar para parar o Superman. Porque o Arqueiro Verde utiliza somente uma flecha bomba nuclear. city 21 de março, 14 22 <risos> Essa é uma flecha, nossa, muito interessante pra você botar pra um herói. E a parte mais incrível é que ele teve uma oportunidade muito boa de usar essa flecha, quando ele a usou contra o Starro, o conquistador. E logo depois todo mundo da liga fica, ué, como assim? Tu tem uma bomba nuclear dentro da tua java? como? O que você pensa, cara? Na revista Adventure Comics número 260, surgiu pra mim a flecha que não faz sentido nenhum. Se pra você não faz sentido o Arqueiro Verde usar a flecha, se você acha que a flecha a luva de box não faz o menor sentido, por ela ser muito grande e ocupar muito espaço dentro da aljava, se liga na flecha que eu vou te mostrar agora. Na história contada na revista Adventure Comics número 260, o Aquilo Verde ganha um novo parceiro para sua luta contra o crime. E juntos, eles decidem utilizar uma flecha Alce para conseguir derrubar um Alce e salvar um bebê que estava preso dentro da cela do Alce. E sinceramente, pra mim não faz o menor sentido, porque. Cara, o Alce. O chifre do alce é gigantesco? Como é que você vai conseguir botar um chifre de um alce dentro de uma aljava? E por que o Arqueiro Verde pensaria no futuro? Ele é um cara, pô, se você acha que o Batman é um cara com preparo por causa do Bates Preto Barão, você não tem ideia de quão preparado é o Arqueiro Verde. Acho que muita gente não vai entender o que, que eu quis falar. O Bates Preto Barão é o item mais bizarro da história do Batman? E ele fez a sua estreia no filme Batman de 1966, que logo depois seria utilizado na série. Esse item foi utilizado no Batman enquanto ele estava competindo contra o Coringa em um torneio de surf. Sim, isso mesmo que você ouviu. O universo da série do Batman de 66 era tão incrível quanto o Batman da Era de Ouro. E por isso, o Batman e o Coringa estavam surfando quando, de repente, são atacados por tubarões. E o Batman vai lá e saca um repelente de tubarão que ele levava em seu cinto de utilidades. Depois disso, para muitos o Batman virou o rei do preparo. E se você não conseguiu entender muito bem como funciona o spray de tubarão, nada melhor do que você olhar agora a nossa simulação do herói de hoje. <risos> mais inútil e bizarra ficou por conta do Ricardito, que na revista Adventure Comics número 263 criou a flecha limpadora de chaminé. Para tentar te explicar um pouco como que ele criou essa flecha, deixa eu voltar um pouco no passado. O Oliver Queen é um milionário, mas você tem uma coisa que ele é como todo milionário, é pão duro. E assim, o Ricardito pede para ele um dinheiro para comprar uma lancha para aumentar a mesada dele. E o Arqueiro Verde fala, não, você não vai ganhar uma nova lanche nem dinheiro para comprar uma nova lancha. Se você quiser, vai ter que trabalhar. Assim, o Ricardito tem a grande ideia de trabalhar utilizando as suas próprias habilidades. E assim, ele cria uma das melhores flechas de todas, a flecha limpadora de chaminé para atuar em uma indústria e limpar as chaminés para que aquela indústria conseguisse novamente retomar a sua produção em larga escala. Dessa forma, depois de um longo período de trabalho, o Ricardito conseguiu comprar o seu barco, e assim ele e o Arqueiro Verde foram curtir o verão. Nossa. Jovem Herói, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. E para mais vídeos, também se inscreva no canal se você já não for inscrito. Temos sempre vídeos novos, onde trazemos notícias e curiosidades desse mundo nerd. Nos vemos na próxima e até o próximo vídeo. Um dupla H para você. Escrapacho!